Você vai cair em conversa fiada? Andam dizendo que a nossa gestão não tem competência. Será que era pedir muito para você falar o texto do jeito que está no roteiro? Eles não vão comprar essa passagem e eu não posso mexer nesse dinheiro que estou economizando. Não vai rolar. Ô Luísa, bora? Essa campanha tá ganha domingo. Eu não tem nada a ver com isso, não, moça, mas a senhora tenha cuidado quando sair sozinha. Queira ou não, é a cara da campanha desse prefeito agora, né?